questão do anexos, né, você consegue trazer o PDF do seu contrato para cá, e uma outra informação extremamente preciosa, né, que é o compromisso, você agenda compromissos, né, no contrato, você pode dizer que você vai ter aqui um compromisso, ele pode ser automático, ou seja, a cada vencimento ele te lembra de alguma coisa, né, ou pode ser manual, né, você determina aqui uma data, que lá em 30 de 11 de 2022, por exemplo, é... Re atuação, né, você quer fazer uma renegociação aqui, ó, renegociação, você vem aqui, né, e diz que você vai, esse seu compromisso, você quer mandar para os usuários, então, o usuário, no dia 30 do 11, ele vai receber um e-mail, né, e até mais, se você disser que não é zero, você quer colocar dois, três aqui, a cada três dias antes, ele já começa a avisar o cara, né, então, o que é que acontece aqui, ó, eu venho aqui, né, e eu posso informar um ou vários, né, ou vários é, é, usuários, né, ó, dizer aqui que o Rafael vai receber um e-mail, então, no dia 30 do 11, o sistema vai disparar e vai dizer, olha, o título vai ser renegociação, ele vai dizer qual é o contrato que está sendo vinculado, né, e você recebe isso lá para não esquecer de documentação, para não esquecer de negociação. Isso, é, poucos clientes acabam usando isso aqui porque não lembro, mas é uma funcionalidade importante que a gente sempre na consultoria, né, dá um reforço para que o pessoal utilize essas informações, tá? Muito bem. E o sistema, além de tudo, se né, não, ainda, ainda tiver alguma necessidade de, de controle gerencial a mais, tal, ele tem uma coisa que a gente chama de informações complementares, são campos fixos em né, que você precisa ter no sistema, toda essa flexibilização é possível, tá?